larejo indonésio foi alvo de uma série de ataques de uma estranha criatura. Muitos animais têm desaparecido durante a madrugada e moradores têm reforçado as trancas das portas e das janelas de suas casas. Na noite do dia 15 de novembro de 2022, um jovem acordou com o barulho de uma certa agitação dos animais vindo do quintal. Então, ele se levantou para investigar. O que ocorria no vilarejo? Uma senhora foi pega tentando invadir uma residência. O damasu. Como O Mais à frente, uma criatura com roupas humanas. Mas esta já é conhecida da região. É o demônio protetor da floresta e ele sempre vem para proteger. E ali estava protegendo os animais. Por isso aquela mulher optou por invadir uma casa. E Continua vendo se alguém esqueceu a porta ou janelas abertas para poder entrar. Para salvar o vilarejo, juntos prepararam uma armadilha para aquela senhora. Nanti kalau nginjek... Ketali. Ah! Ah oh, pintor Bob! Quando ela foi pega, descobriram que ela, na verdade, era o demônio cabeça de porco. Um demônio devorador. No vídeo que se segue, vemos o homem andando com seu amigo em uma rua quando, de repente, eles tiveram a impressão de que havia algo na cabine telefônica. Então, seu amigo entrou e começou a brincar. <suspar> <suspar> Quando uma mulher com o rosto de velório é vista dentro da cabine logo atrás dele. No vídeo que se segue câmeras de segurança de um estabelecimento captou um homem se comportando de forma estranha. Parece haver algo voando sobre ele. Algo que só ele pode ver. O que será que ele viu? almas condenadas antes de partir geralmente têm visões assustadoras. Eles se veem cercados de demônios que vieram em busca de sua alma. Ao que tudo indica, foi o que de fato ocorreu aqui. Jovens se reuniram para invocar espíritos através do tabuleiro Ouija. Foi quando a cortina da janela se moveu sozinha. ...logra de peligroso que ser este Desde Um deles decidiu se retirar do local. Foi quando algo ainda mais sinistro aconteceu. Acto seguido, vemos cair um vaso. Todos miram surpreendidos hacia el lugar que Nessa hora, iniciou-se uma confusão e uma menina decidiu sair do jogo, mas agora é tarde. Seria muito arriscado, mas ela insistiu e, de repente, a porta se fechou sozinha diante de seus olhos. As coisas parecem complicar-se. Ao fundo, vemos caer seus e no desespero, todos começaram a correr pela casa, pois as manifestações não paravam de aumentar de intensidade. Um quadro... Esto parece complicar-se mais de lo previsto. Desde outra parte, muito miedo. Um de ellos coge o el teléfono e procede a llamar a um suposto no quarto, uma jovem assombrada é atacada por algo invisível. Então, ela suplica para deixarem ela sair, pois não aguenta mais. Entanto, as câmeras de afuera observam chegar a um estranho personagem vestimenta e o que levam na mão. Poderia dizer-se que se trata de um pastor que camina hacia onde estão Quando o pastor chegou, todos se uniram para tentar abrir a porta, mas sem sucesso. porta al pastor, dizendo a los demás que lo ajudem. Paralelamente, em el quarto, a chica sigue muito angustiada e assustada, intentando salir desesperadamente. Enquanto isso, algo possuiu aquela jovem dentro do quarto. Ela começa a fazer uns movimentos estranhos na cama, como se si algo estivesse dentro dela. E, nesse momento, saca uma espécie de líquido de sua bolsinha. Ao parecer... Diante disso, o pastor foi buscar outra alternativa e começou a fazer um ritual na janela. Foi quando a menina que estava possuída no quarto surgiu no quintal, dando início a uma batalha espiritual. Os demás chicos se acercam a ella, querendo la ayudar. O pastor, sem pensá-lo duas vezes, les dice que se detengan, que esse espírito também se pode apoderar de ellos. Inmediatamente, o el pastor abre algo. Creemos que se trata de un libro. O pastor começou a recitar uma oração em latim, porém, o demônio continuava se aproximando. El pastor grita a los cuatro vientos la frase: La sangre de Cristo tiene poder. Vemos que el pastor repite varias veces esta oración, y de un momento a otro, la chica se desmaya. Fue cuando finalmente la joven desmayó. El pastor les dice que la lleven de inmediato a donde empezaron a jugar. Ya desde otra cama. En la sala, la joven retornó a manifestar: La sangre de Cristo tiene poder. En ese instante, vemos que la chica, sin poder escapar, grita de una manera muy tenebrosa y que de un momento a otro ha recuperado su estabilidad. Se levanta y mira desconcertada a todos lados, preguntando qué había pasado y que lo único que recuerda é es haber estado en el cuarto llorando y que de un momento a otro se ha olvidado. Depois de muita luta, o mal a deixou em paz e ela se levantou perguntando o que estava acontecendo e onde ela estava. ...que de um momento a outro se ha olvidado de todo. Um grupo de jovens decidiram invadir o território da área 51 durante a madrugada. Eles tiveram todo o cuidado para não serem pegos. Foi então que eles descobriram algo aterrador. descobriram que no território da área 51 haviam várias criaturas híbridas apavorantes soltas por todos os lados. Esses seres teriam sido criados no interior das instalações da base militar, fruto de experimentos científicos para fins desconhecidos e depois liberados para viver na área militar sob supervisão. Talvez seja este o um motivo de tanto segredo no entorno 50